E aí pessoal, tudo bem? Eu me chamo Fernando Oliveira e hoje estou aqui para gravar mais um vídeo e ajudar vocês a saírem da procrastinação Eu sei que isso é muito difícil, afeta muitas pessoas hoje em dia Nós planejamos várias metas, inclusive quando vira o ano tem aquelas metas todas do ano, porém vai passando o tempo, a gente vai deixando para trás vai deixando de fazer, acaba chegando lá no final que a gente prometeu 10 coisas acaba cumprindo uma, duas ou até, até mesmo nenhuma às vezes. Então eu vim aqui falar para vocês o que eu estou fazendo comigo, que tá dando certo, que está me ajudando a seguir as minhas metas diárias, as minhas metas mensais e por aí vai. Então é uma coisa bem simples que você pode fazer que vai te ajudar muito. E o segredo, ó, vou te contar agora, hein? Está aqui, ó, a minha agenda. Eu ando com ela para cima e para baixo, é aqui que eu anoto tudo que eu quero fazer, tudo como eu quero fazer e voticando quando completo, assim, pra não ter erro nenhum por exemplo assim, gente, ó, aqui se eu abrir pra vocês tem a minha meta diária, sábado e domingo não, porque também tem que ter uma folga, né a gente, a gente tem que descansar, passar um tempo com a família, passar um tempo com a namorada também tem que viver, porque se a gente só tem metas para trabalhar, trabalhar, trabalhar a gente pira a cabeça e quando conquistar alguma coisa a gente vai chegar lá e vai estar tá sozinho não vai ter ninguém para compartilhar, não vai ter ninguém para dividir então é assim, tem que mesclar também você tem que fazer por onde para alcançar as coisas, mas também tem que curtir a família, amigos, namorada e tudo mais. Então, ó, essas aqui foram as minhas metas de ontem, segunda-feira, todas elas cumpridas, com normalzinho. As de hoje estou fazendo, inclusive uma dessas é esse vídeo que eu estou gravando agora. Tem as de amanhã também e por aí vai, você vai embora, ó, vai mais, sempre tem alguma coisa. Segunda-feira de novo, sábado e domingo livre depois, de novo, de novo, e assim eu vou indo eu vou pensando nas metas, eu vou colocando ali e por exemplo assim, eu estou colocando metas pequenas e diárias mas se você tem uma meta grande, você também tem que ter um objetivo então você vai dividir ela em metas diárias por exemplo assim, ah, eu estou querendo fazer uma viagem para conhecer a Europa mas eu não consigo fazer isso hoje então você vai pegar, você vai colocar essa meta na sua vida e tem que colocar uma data, se você não colocar a data, ela ó, vai embora, porque você não vai conseguir ter aquele rigor para cumprir e você acaba perdendo ela, então por exemplo, você quer conhecer a Europa, você vai planejar, você vai ver quanto vai ficar mais ou menos por exemplo, ah, para ir para a Europa eu pesquisei aqui, fica em torno de 15 mil reais para conhecer o tour que eu quero fazer então você vai ver, poxa, 15 mil reais eu não tenho hoje, mais daqui um ano, um ano e meio eu posso ter então você vai colocar essa meta, então por exemplo assim, abril do ano que vem, daqui um ano e alguns meses abril do ano que vem eu estarei viajando para a Europa então você marca a sua agenda aí, abril do ano que vem viajarei para Europa e o que eu preciso fazer nesse tempo para conseguir esse dinheiro e conseguir fazer a minha viagem e é aí que você vai começar a dividir as suas metas em e semanais, por exemplo dos 15 mil eu tenho que juntar mil reais por mês não lembro se eu falei 15 mil, tá? mas só um exemplo tenho que juntar mil reais por mês. Como que eu vou juntar mil reais por mês? O meu serviço não dá hoje. Eu trabalho registrado e só ele eu não consigo juntar mil reais por mês. Então eu vou ter que fazer alguma coisa por fora. Então vamos lá. Do meu serviço eu vou separar tantos reais para guardar ou investir. Se eu for investir, por exemplo, eu marco ali na minha agenda fazer doces para vender na, no meu serviço. Fazer salgados para vender no meu serviço. Então você vai pegar você vai colocar, tipo assim, na semana. Na semana eu tenho que vender tantos salgados. Então você coloca isso na sua agenda, tenho que vender tantos salgados no meu serviço por semana para conseguir chegar lá. E conforme você conseguir vender nos salgados, você vai marcando. Opa, estou com dinheiro legal, agora eu vou investir aqui no Tesouro Direto para sacar lá na frente e já tenho já meu dinheiro. Então você também marca na sua agenda e vai fazendo tudo isso, gente. Tudo passo a passo que você precisa fazer até chegar no plano final. O plano final é o maior. Por exemplo, o meu plano agora aqui é trabalhar através da, da internet. E o que eu preciso para trabalhar através da internet? Gravar vários vídeos diariamente, para colocar em diversos canais que eu estou fazendo, que é graças ao YouTube Money que está me ensinando dessa maneira e eu estou tendo resultados. E trabalhar para fazer divulgação no Google, no Facebook, no Instagram. Trabalhar para eu conseguir ter uma consistência no meu conteúdo. E tudo isso eu vou colocando ali diariamente, e eu tenho que seguir. Então eu acordo de manhã com essa, com esse foco, vou para o meu serviço, faço o que eu tenho que fazer no meu serviço, chegando em casa, já mão na obra de novo ali para fazer o, a minha meta aqui, a minha meta fora do meu serviço registrado hoje, que eu ainda sou registrado, para conseguir a minha independência lá na frente. E, e assim eu vou até cumprir minha meta, E eu dei a, o meu prazo de até o final desse ano, eu consegui trabalhar 100% através da internet. E eu coloquei os planos que eu tenho que fazer para chegar nisso. E devagarinho eu vou aplicando. E outra coisa também, gente, que uma, uma coisa assim que ajuda bastante é você colocar um quadro na sua casa com os seus objetivos: carro novo, viagem, casa nova, casamento. Você coloca o quadro ali com os seus principais objetivos. Ele lista cinco objetivos e desses cinco você faz por ordem de prioridade prioridade 1, 2, 3, 4 e 5 você coloca nesse quadro e para ajudar mais ainda, você coloca fotos se você não tem uma foto sua para colocar pega uma da internet que representa o seu objetivo, o seu destino e coloca naquele quadro coloca naquele quadro um lugar visível que você sempre estará vendo que você vai passar por ali, você vai ver e aquilo vai te dar mais força, vai te dar mais ânimo para você continuar indo atrás para você conseguir conquistar os seus objetivos e é isso aí pessoal, eu espero ter ajudado vocês hoje com essa dica Eu espero que vocês façam aí, testem e marca aqui nos comentários o que vocês estão achando Fala pra mim, que a gente vai conversando, vai ajustando cada vez mais Tá certo? Obrigadão pessoal, até a próxima e tchau, tchau